A Alfa Romeo entra de férias na Fórmula 1 2021 com duas questões que precisam ser resolvidas, motivação e ritmo de corrida. A primeira é um fator importante. A equipe sediada em Hewell marcou 57 pontos no Mundial de Construtores de 2019 com a mesma dupla de pilotos, mas só conseguiu três na primeira parte do calendário de 2021, algo muito próximo da terrível temporada 2020. A segunda falha aponta para um aspecto técnico em um time que costuma participar regularmente do Q2 das classificações, mas que no dia da corrida, seu progresso desaparece. E é assim que a Alfa Romeo já está abaixo da Williams, grande rival no fundo do pelotão. Este panorama sombrio para a equipe ítalo-suíça tinha uma cor diferente no início da temporada. A Alfa Romeo foi a equipe que mais andou com 422 voltas sem problemas de confiabilidade ou de projeto do carro, coisas que equipes de ponta como a Mercedes sofreram. O time mostrou consistência e continuou flertando com o Top 5 nos três dias de atividades, e a recuperação parecia possível depois da falta de resultados de 2020, quando marcou apenas oito pontos na temporada. Mas a força da Alfa Romeo naquele circuito no meio do deserto foi apenas uma miragem. O acerto do teste foi só conveniente para aquela pista, onde ambos os pilotos chegaram perto dos pontos, mas tudo terminou com o 11º lugar para Kimi Raikkonen e o 12º para Antonio Giovinazzi. Na Emília-Romanha, a dupla não conseguiu capitalizar a classificação como seu ponto forte e ficou fora do Q2 pela única vez nas 11 etapas realizadas até agora. Até o GP de Mônaco, o cenário não mudava até coincidir com o desempenho da Ferrari. O time de Maranello se mostrava competitivo em circuitos lentos e foi ali que a Alfa Romeo também conseguiu pontuar pela primeira vez com o décimo lugar de Giovinazzi. O italiano se beneficiou dos abandonos de Charles Leclerc, que não conseguiu largar devido a um problema de transmissão após seu acidente na classificação, e Valtteri Bottas, que deixou a prova em razão de uma porca encravada durante o pit-stop da Mercedes. Essa metade da primeira parte da temporada foi o melhor momento do ano da Alfa Romeo, quando chegou aos pontos pela segunda vez consecutiva na corrida de rua de Baku, com a décima posição de Raikkonen. Mas esse último resultado não teve o brilho do anterior, sobretudo em razão dos abandonos de Esteban Ocon, Lance Stroll, Max Verstappen, George Russell e, ao atraso de Lewis Hamilton, que pressionou erroneamente o botão mágico no W12, que o fez cair para 15º na relargada da prova, vencida por Checo Pérez, da Red Bull. A partir dali, a Alfa Romeo voltaria a ficar para trás. A equipe passou a se concentrar em melhorar o desempenho de Raikkonen na classificação, que vinha muito atrás de Giovinazzi. No GP da Áustria, o espanhol por rolar engenheiro de pista da equipe, disse que ter os dois carros na segunda parte da classificação ajuda a evoluir. Para nós a prioridade será sempre estar à frente da Williams. No entanto, o finlandês só chegaria no Q2 no caótico GP da Hungria, onde a Alfa Romeo conseguiu seu terceiro ponto no campeonato graças aos abandonos causados pelo strike de botas na largada e a desclassificação de Sebastian Vettel. Assim, a equipe baseada em Hill vai para a segunda metade do campeonato à frente da Haas, mas sete pontos atrás da Williams abalando os desejos dos comandados de Vasseur. O antecessor do Alfa Romeo C41 é o C39, utilizado em 2020 porque o C40 é o carro que estreará com o novo regulamento em 2022. Em comparação com o do ano passado, a equipe apresentou um novo formato no bico para melhorar seu desempenho aerodinâmico, bem como os cortes no assoalho da traseira que foram obrigatórios pelas novas regulamentações técnicas de 2021. Apesar da animadora pré-temporada, os resultados não chegaram. Por outro lado, a chegada de um novo regulamento técnico, como em todas as equipes, trouxe a necessidade de mudança de prioridades. E diante do orçamento austero da Alfa Romeo, os esforços para a próxima temporada começaram cedo. Em abril, o diretor técnico da equipe Jean Monchon foi claro. Já estamos em 2022. O foco no carro desta temporada? teria consequências muito graves para o projeto do próximo ano, que seria interrompido. Nós ainda sofremos quando a Sauber não acertou quando o novo conjunto de regulamentos entrou em vigor em 2017. Não queremos que isso aconteça novamente." O desejo do finlandês de virar o jogo é evidente. Mas a perda de desempenho na classificação, juntamente com seus próprios erros, coloca em dúvida se Kimi deve ou não continuar na categoria porque houve problemas no GP da Áustria, onde tirou o Sebastian Vettel da corrida na volta final, ou no GP de Portugal, onde tocou a traseira de seu companheiro de equipe no começo da corrida por estar distraído. A incerteza sobre o futuro de Raikkonen também é semelhante com o Giovinazzi, que tem como trunfo, para uma eventual renovação, o melhor desempenho em classificação na comparação com Kimi, mas também enfrenta um forte rival como Mick Schumacher membro da Academia de Pilotos da Ferrari. Entretanto, ainda que fique sem lugar, Giovinazzi está confirmado para continuar como piloto reserva da Ferrari em 2022, segundo Mattia Binotto. O grande prêmio, por sua vez, apurou que uma opção realista para ocupar um dos lugares da equipe é Bottas, que deve perder o seu lugar na Mercedes para George Russell, hoje na Williams. O finlandês já negocia com um time de sede na Suíça. Até agora, a única certeza é a renovação do contrato entre a Alfa Romeo e a Sauber que está encarregada de todo o desenvolvimento do carro em sua sede e dos trabalhos em pista. Com um ano em que pede o fim o mais rápido possível e com o foco em 2022 depois de não ter traduzido o progresso apresentado na pré-temporada, Vasser já parece ter uma ideia. Durante o GP da Hungria,